Shalom! Pregar Cristo a partir do livro de Daniel. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais, que se movem rente ao chão. Nós podemos encontrar esses animais no livro de Apocalipse, registrado ali, as bestas. No, em Daniel capítulo 1, a história começa com a tentação do apetite, ou seja, no que concerne ao comer, comer, apetite. Jesus também foi tentado com a mesma tentação no que concerna ao apetite. O diabo queria que Jesus transformasse pedra em pão. Daniel, quando foi levado com os seus amigos ao reino da Babilônia, eles foram também tentados com os manjares eh, lá do, do, reino, né, do reino, mas eles preferiram ficar eh, numa dieta de vegetais. Em Daniel capítulo 12, encontramos a imagem dos quatro reinos dentro do homem é, Imagem dos quatro reinos dentro do homem O homem é tentado com o pecado do orgulho Então essa imagem do homem que se exalta a si mesmo É destruída pela pedra que representa a verdade absoluta E a verdade é Cristo Jesus disse, eu sou a verdade A segunda tentação de Jesus foi que ele deveria transformar pedra em pão. E não só, como também que Jesus, se fosse mesmo o filho de Deus, deveria se lançar do monte para baixo, porque não tropeçaria com seus pés em nenhuma pedra. Ou seja, o diabo estava a tentar fazer com Jesus o que Deus fez com a imagem no sonho lá de do rei de, da Babilônia. Né? Deus destruiu aquela imagem com uma pedra grande. Então o diabo estava também tentar com Jesus o mesmo, para que Jesus eh, se atirasse do monte para baixo. Em Daniel capítulo 3, temos ali a história registrada dos três amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. São obrigados a prostrarem-se diante da imagem de ouro para adorar essa imagem. A terceira tentação de Jesus, o diabo faz a mesma coisa, propõe a Jesus que se prostrasse em direção a ele e, e ele daria toda a glória deste mundo. O diabo disse para Jesus, ajoelha-se, me adora, e se assim o fizeres, então eu te darei toda a glória deste mundo. Nós vemos também lá no livro de Daniel os três amigos foram obrigados a se prostrar diante da imagem. Em Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor sonha com uma grande árvore que toca o céu. Esta árvore era tão grande que tocasse ou tocava o céu. Mas Deus diz a Nabucodonosor que essa árvore que representa seu reino material, seu reino terreno, não irá permanecer para sempre. Porque uma outra árvore, ou seja, a cruz do Calvário, a graça de Deus, o reino de Deus dentro do homem, que representa né, o reino de Deus incorporado dentro do homem e que permanecerá para sempre. Graças nós damos a Deus pela grande sabedoria colocada aqui, então, nas Escrituras e nos revelado nos nossos dias, o tempo da graça. Ou seja, Daniel 4 registra a morte de Jesus. Daniel 5 registra a história do rei Dário, o sírio. Ou Ciro. O sepultamento de Jesus está registrado no livro de Daniel, capítulo 6, onde Daniel é colocado na cova dos leões e é fechada a entrada desta cova com uma pedra grande. É selada ali com uma pedra grande. Jesus também foi colocado dentro de um túmulo e selaram a entrada... Uh, deste túmulo com uma pedra grande sobre a cova, representando ali então o, o, o, a cova dos leões, o túmulo de Jesus e a cova dos leões. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 6 conta nos a história da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo Daniel capítulo 7 eh, nos conta, ou temos aqui registrado Temos Jesus como nosso sumo sacerdote Daniel capítulo 8, Jesus no centro do santuário. É registrado ali Jesus no centro do santuário, dentro do nosso espírito, no centro do nosso coração. Daniel capítulo 9 é sobre as profecias, sobre as provações que os seres humanos haviam de passar. Daniel capítulo 10, 11 e 12, o anjo Miguel Arcanjo, é registrado aqui o anjo, Miguel Arcanjo, pronto para libertar o povo de Deus. Então, deixa-me só pegar aqui o coisa Baixar aqui o... Marcos capítulo, Marcos capítulo 4, no versículo 26, é, diz assim a palavra do Senhor. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, Mete-lhe fogo, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Meu irmão, a cabeça de ouro, no livro de Daniel, no sonho que este rei, Nabucodonosor, teve, representa o reino da mente. A mente tem a ver com os nossos pensamentos, o reino do, da mente e dos pensamentos. É representado aqui como cabeça de ouro nessa estátua. O peito de prata nessa estátua, porque a estátua tinha o peito, o peitoral, o peito era de, esta, era de prata, representa o reino do coração, ou seja, o amor de Deus. É... O estômago representa o reino do apetite, a vontade de comer, a vontade do homem, o desejo do homem é ali representada nessa estátua como a vontade ou apetite, o estômago. Os pés representa um reino da direção, ou seja, o um entendimento, o um discernimento espiritual. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos, capítulo 3, versículo 24 e o versículo 25. Um reino dividido não dura. Uma casa dividida também não tem consistência, não dura. Lucas capítulo 10, versículo 27 diz, E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração. Coração é aqui uma analogia do amor e de toda a sua alma. É aqui uma outra analogia sobre a mente e o pensamento, porque a alma é a mente e o pensamento e de todas as tuas forças força é a vontade força de vontade e de todo o seu entendimento entendimento tem a ver com os pés é o teu é a tua direção tem a ver com a direção e ao é teu próximo como a ti mesmo então a Bíblia ela não se contradiz meu irmão nós temos a revelação do Evangelho no livro de Daniel revela Cristo o Evangelho é sobre Cristo meu irmão e minha irmã Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha. Até mais. Shalom.